Agora, ainda falando sobre a fiscalização da PRF nas rodovias, principalmente nesse feriadão, um passageiro de uma van também acabou preso é, com droga. É, tava na van, pegou a van ali e estava preso com droga na rodovia federal. É, mas quanto que estava de droga com ele? É, 13.6 quilos de maconha. Um pouquinho mais que 13,5 quilos. Tadinha das bananeiras. É... Depenar as bananeiras... Gente, cadê o pessoal do meio ambiente? <risos> Vamos cuidar das nossas bananeiras! É... É, mui... é muita folha de bananeira, amigo. 221 quilos. Agora, 13 quilos de maconha. É muita maconha. É muito suguirrinho de satanás. Na noite dessa quinta-feira... É, em Água Clara, os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram uma van que fazia a linha Campo Grande a Três Lagoas. Durante a fiscalização no veículo, os policiais localizaram um volume contendo uma substância semelhante à maconha. Ou seja, estava ali na van, é, é, é um volume considerável, né? Quem geralmente usa van é só para ir e voltar, às vezes leva alguma coisinha pequena, mas é um volume considerável ali, né? É, é, é... É muita rapadura, né? É. Aí, aí, aí... Foi pro xing Não teve jeito, né? <risos> Ao ser questionado, um passageiro de 22 anos, proprietário da bolsa, afirmou que tratava-se de maconha e que sim, ele estava transportando maconha, ia receber quinhentão para transportar o entorpecente até a cidade de Três Lagoas. O preso e a droga foram encaminhados à polícia de Água Clara. Se tivesse aqui em Três Lagoas, se tivesse aqui em Três Lagoas, para ganhar quinhentão, era só comprar nas empresas parceiras da promoção, só anda para quem quer, né? Mas tava na água clara, não quis vir aqui para Três Lagoas comprar nas empresas parceiras, Ai, né? E aí, aí, quinhentinha ele foi preso com essa marihuana toda.